O Genesis Business Control é uma solução que vem para ajudar líderes e empresários que querem garantir que todos os procedimentos operacionais, rotineiros ou específicos, sejam realizados pelos colaboradores conforme o planejado, sem ter que ficar sempre cobrando pessoas, mas sim sendo informado somente da realização ou não das tarefas. É assim que o Genesis Business Control permite que os líderes do negócio possam focar suas atenções e tempo em atividades estratégicas. Isso porque, quando as coisas estão correndo dentro do planejado, é possível monitorar as atividades dos colaboradores à distância. Porém, quando algo foge à regra, o sistema avisa automaticamente para a liderança intervir e se antecipar ao problema.